Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês essa encomenda que chegou todos dos Estados Unidos pra mim Ela chegou mais ou menos em 20 dias E eu vim contar pra vocês como vale a pena importar mesmo você sendo tributado, porque tem muita gente que acha que importando e se a sua encomenda for tributada não vai valer a pena. Mas eu vou te mostrar como mesmo assim vale super a pena. O segredo é você saber consolidar suas mercadorias. No caso, a gente tem vários produtos aqui dentro que no final eu acabei economizando muito no frete por enviar tudo junto mas isso não quer dizer que você vai ser tributado certamente porque muitas vezes eu já recebi umas caixas que veio bastante produto Uh, grande assim e que não foram tributadas, mas fazendo dessa forma, consolidando bastante produto numa mesma caixa, você vai acabar economizando mesmo com a tributação, porque não adianta você mandar três, quatro caixas pequenininhas que você tem uma chance igual de ser tributado porque como eu falei, é por amostragem e consolidando tudo numa mesma caixa, assim se você for tributado vai valer a pena porque você pode economizar de 30, 40% no frete de lá dos Estados Unidos para cá. Então, Agora vamos abrir a minha caixa tão esperada. Vamos lá. Comprei um monte de coisa. embaladinho, todas as minhas coisas separadas e super bem embaladas, super bem protegidas. Coisas que quebram vieram embaladas em roupas, tem é um monte de roupa que eu comprei. Isso é tudo roupa, eu já mostro pra vocês. E aqui vieram as maquiagens. Deixa eu abrir esse pacotinho aqui da Priority em saco bolha, né, pra não ter o risco de quebrar nada. Ó, as maquiagens que eu comprei, esse aqui, por exemplo, é um corretivo da Kryla, uma paleta de corretivos que eu economizei mais ou menos... Uh, uns 300%, porque aqui no Brasil custa 500 reais essa paleta e eu paguei em média 100, 150 reais. E ela é usada por profissionais, então acreditem, tem muita gente que paga este valor aqui nessa paleta por ela ser uma paleta de corretivos profissional. Então com certeza vale muito a pena importar, porque mesmo com a tributação eu paguei mais ou menos 3 vezes mais barato. Tá, entre outras coisinhas eu comprei. Lip Balm e OS... Aqui no Brasil custam uns 30 reais, eu paguei em torno de 3 dólares. Eles comprei todo o da NYX e do Balm, Comprei mais Balm. e também estes glosses matte da NYX que aqui no Brasil custam uns 40 reais. E eu paguei, tipo, 4 dólares nesses glosses aqui. Tá, isso de maquiagem. Tem mais alguma coisa de maquiagem também? E aqui tem mais uma roupinha, essa blusa aqui da Edo Postal eu paguei 5 dólares, e aqui no Brasil ela é vendida uns 50 reais. Aproximadamente com a tributação ficou por uns 25 reais mais ou menos, o que vale muito a pena. Uma sainha de inverno também, acho que eu paguei foi uns 8 dólares na Edo Postal que no Brasil é vendida por uns 130 reais. Tá? Então com a tributação mesmo vale muito a pena. Uns lencinhos que eu paguei uns 3 dólares, aqui no Brasil vendem por uns 40, 50 reais. Então são todos produtos muito baratos, que mesmo com a tributação, mesmo com o frete, se você juntar tudo, acaba economizando muito. Então, eu comprei também os alces. Que vários tipos. Tem tem o famoso moiche, né, que é pra eles os cabelinhos. Mas eu comprei também. O smooth, o Strong, que são para deixar o cabelo mais brilhoso, mais forte. O color que você deixar, se você pinta o seu cabelo, deixar a cor dele ainda mais viva, mais linda. E o Shine, pra deixar seu cabelo ainda mais brilhoso. Lindos, né? Eu também comprei cílios, que seriam super baratos. Essa aqui eu paguei acho que 4 dólares numa loja de cílios num site lá dos Estados Unidos E também essa cola do que aqui no Brasil custa 50 reais Eu paguei apenas 4 dólares com 50 Muito, muito mais barato mesmo, com a tributação saiu por menos da metade do preço E essa daqui é que tem o aplicadorzinho ainda Que é, custa mais caro ainda aqui no Brasil E esses cílios da Creme que aqui no Brasil custa acho que 18 reais cada um e eu paguei um dólar ou dois dólares cada um. Então mesmo com a tributação saiu menos de 10 reais com certeza. Mas eu também comprei muitas outras coisas porque ainda tá tudo dentro dessa caixa aqui. Eu comprei também essa bota aqui, UGG, que ela é muito cara aqui no Brasil. Ela custa uns 1.200 reais. Olha só que... muito esperada por mim Eu tava esperando muito por essa bota porque ela é muito quentinha e confortável no inverno e ela é muito linda a minha modelo b olha olha Gente, juntando tudo isso valeu muito a pena ser tributada eu até fiquei feliz porque ficou muito barato todas essas minhas encomendas e aqui no Brasil eu teria pagado umas quatro cinco 5 vezes mais do que eu importando. Falei mais pra frente ainda, daqui uma semaninha mais ou menos eu vou fazer um vídeo mostrando detalhadamente as minhas comprinhas, mas se você quer saber agora como eu fiz pra comprar tudo isso por umas 4 vezes mais barato do que eu pagaria aqui no Brasil, você clica aqui no link abaixo, onde você vai receber as minhas videoaulas e vai ver o passo a passo de como eu faço pra conseguir isso tudo por tão mais barato, tudo bem certinho dentro da lei. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê lá do outro lado. Um beijo, tchau, tchau!